O vídeo de hoje é sobre processo de separação de mistura. Se você quer saber quais são os processos e como eles acontecem, acompanhe esse vídeo até o final. Processo de separação de mistura. Eu vou fazer uma introdução para vocês saberem como que funciona. A maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é constituída de um único tipo de partículas ou moléculas, mas, na verdade, trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias diferentes. Mas a separação dos componentes dessas misturas, ou o fracionamento delas, ou ainda, se a gente precisar de uma análise imediata, são importantes para vários aspectos de nossa vida, como para separar os poluentes da água e torná-la própria para o consumo, na produção de metais e de componentes especiais que são usados para produzir medicamentos, os alimentos, as bebidas, os produtos de higiene e limpeza, na obtenção do sal de cozinha, na análise dos componentes do sangue nos laboratórios, para separar os componentes do lixo e destiná-los ao tratamento correto ou para reciclagem né? e assim por diante. No entanto, Visto que as composições variam, para realizar a separação de misturas é necessário aplicar técnicas ou métodos especiais para cada caso. Então vai depender do que a gente vai separar, né, qual tipo de mistura. As técnicas podem ser físicas ou químicas, pois o princípio fundamental é usar as propriedades dos componentes das misturas para separá-las. Essas propriedades podem ser o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade, entre outros. Então, conhecendo bem essas propriedades, é possível, então, determinar se será necessário aplicar somente um dos métodos de separação de misturas ou se será preciso aplicar vários. Então, agora a gente vai conhecer os principais processos de separação de misturas. Decantação. A decantação consiste em um processo de separação de misturas heterogêneas. Os componentes do sistema apresentam diferentes valores de densidade e, através da ação da gravidade, são separados. O componente de maior densidade sedimenta o fundo da unidade. Os processos empregados para separar os componentes, sejam em misturas homogêneas ou heterogêneas, não alteram a natureza química da substância, isto é, não modifica a estrutura. As moléculas, os íons ou os átomos que constituem a espécie química não há transformação química, né? E ela pode ser empregada para separar uma mistura heterogênea, constituída de um sólido e um líquido, como areia e água, que é no desenho que está aqui, ou pode ser empregada para separar uma mistura de líquidos imissíveis, né? que não se misturam um no outro, como, por exemplo, a água e a gasolina, ou a água e o óleo, que são líquidos, mas não se misturam um com o outro. Na separação do sólido e líquido, a água barrenta, é uma mistura entre água e partículas sólidas, como areia ou terra. O método vai consistir em deixar a mistura em repouso, né, descansando, até que o componente sólido de maior densidade vai sedimentar completamente. Quer dizer, ele vai ficar depositado completamente até o fundo do beck, ou de uma outra vasilha. Aqui que é porque a gente está usando a figura do beque, então a gente vai falar em beque. Né? Pode ser um recipiente qualquer também. Então o que a gente faz? A gente entorna o becker, e com a utilização de um bastão de vidro ou uma baqueta, o líquido é transferido para outro reservatório, né? um outro recipiente. E desse modo a gente consegue separar os componentes. Você pode ver aqui que tem a água barrenta né? no becker, a gente vai deixar em repouso, então o barro, ou se fosse a areia, ficaria no fundo, que é a parte que tem maior densidade maior, e a água vai ficar por cima. Aí o que a gente vai fazer? Vai entornando, né? Então, como a água é a menos densa, ela vai... Sair primeiro, vai entornando em outro beque ou em outro recipiente. Então, aqui vai ficar a parte líquida, que vai ser a água. E nesse recipiente aqui, nesse beque, vai ficar a parte sólida, que é o barro. Ou poderia ser também a areia. Centrifugação. A centrifugação é para acelerar a decantação. Então, ocorre através da força centrífuga. Ela separa o que é mais denso do que é menos denso. Vou dar um exemplo. A centrifugação no processo de lavagem de roupas, né? A mãe da gente faz o quê? Põe a roupa na máquina e vai lavando. E o que, que acontece? Separa o quê? A água das peças que estão na máquina, peças dos vestuários. Então, há o quê? Uma centrifugação nela, a roupa sai quase seca de dentro da máquina de lavar a roupa, não é isso que acontece? Então, na centrifugação é mais ou menos isso, só que não é com roupa. São com líquidos, só que se você deixar para decantar, vai demorar um pouco. Então, a gente acelera essa decantação. Então, quando numa mistura de sólidos e líquidos, os sólidos possuem uma dimensão muito pequena, não são úteis nem a filtragem nem a decantação. E por que nenhuma das duas? Porque o pequeno tamanho das partículas sólidas provoca uma obstrução dos poros do filtro, tornando a filtragem muito lenta, mesmo que se produza vácuo por meio de uma bomba no interior do recipiente. Então, para acelerar a filtragem, a gente usa... eu vou falar sobre esse processo de... Que utiliza a bomba a vácuo. Por outro lado, a pequena dimensão das partículas faz com que sejam retidas pelo líquido, de modo que podem demorar muito tempo a depositar-se no fundo do recipiente, tornando ineficaz o a decantação, que vai demorar muito tempo para separar a parte sólida da parte líquida. Então, Nesse caso, a gente introduz a mistura em tubos de ensaio, que são colocados numa centrifugadora. Ela vai girar em posição quase que horizontal e a grande velocidade aumentando assim a rapidez com que se vai se depositar o sólido compactado no fundo do tubo. Aí o que, que acontece depois que está o sólido no fundo do tubo e a parte líquida em cima? A gente vai derramar o líquido que sobrenada, quer dizer, o que vai ficar por cima, a parte líquida, e coloca em outro, ou em outro tubo, ou em outro recipiente, e no tubo vai ficar o quê? A parte sólida. Aí a gente faz o quê? A separação completa da parte líquida para a parte sólida. Aqui vai estar tá mostrando mais ou menos no um desenho. É o que? O motor, e aqui a gente coloca os tubos de ensaio. Ela vai girar né, em alta velocidade, e aqui é um desenho mostrando, tá vendo na parte líquida, na parte sólida. Se fosse deixar para decantar, demoraria muito, por isso que usa a centrifugação. Filtração simples. É a separação entre substâncias sólidas, insolúveis e líquidas. Né? Então, substâncias sólidas e líquidas, ou gases e sólidos, que se baseiam na passagem da mistura por um filtro, onde os sólidos ficam retidos. E a parte líquida sai. Um exemplo dessa filtração simples é quando a gente faz café, né? Quando a mãe da gente faz café. O que acontece? A gente utiliza o quê? Um coador. E esse coador serve para quê? A gente põe água para ferver, coloca o pó de café no coador, pega a água quente e joga no pó. E o que acontece? A água quente, que é a parte líquida, vai passar direto, né? vai coar e vai ficar no filtro só o quê? O pó, o pó do café. Então, é, para obter o, a, o café, a gente faz o que Coa, separando o pó da parte líquida. Só que vai ficar o pó e a parte líquida vai ser o quê? O café, a parte que a água quente é, conseguiu retirar desse café. E não vão ser utilizados, pode ser utilizados funil, papel de filtro, um copo de Becker para reter o filtrado, isso em laboratório. Na casa da gente, a gente utiliza o quê? Um caneco ou uma cafeteira, que a gente põe o, o filtro de, nesse caso, o coador, pode ser de papel ou pode ser de pano. Então, essa parte de filtração simples, ela se baseia, a gente pode ter um exemplo simples dentro de casa, que é a parte de qual café? Filtração a vácuo, foi o que eu falei que eu ia falar mais para frente. Ela é feita usando-se um funil de Buchner acoplada a um quitassato, que por sua vez está acoplada a uma trompa de água que arrasta o ar de dentro do quitassato, causando uma região de pressão baixa. Essa diferença de pressão leva a sucção do líquido, quer dizer, a puxar o líquido da mistura e acelerar o processo de filtração. Porque a gente não viu que filtração, a gente tem que colocar a parte líquida junto com a sólida, a sólida vai ficar retida no papel e a líquida vai passar. Só que com o processo de de Filtração a vácuo, isso vai mais rápido. Então, ela é uma filtração como outra qualquer, porém ela é realizada sem a presença de ar, por isso que ela, a gente utiliza essa expressão a vácuo. E vai tornar o quê? Esse método muito mais rápido que a filtração simples. Além de ser uma filtração mais rápido, a filtração a vácuo também apresenta equipamentos de laboratório específicos. Então a gente utiliza essa filtração em laboratório, que é o quê? O que está sato... Que é esse vidro aqui, essa vidraria? Ela tem uma, um tubo, uma saída aqui, como se fosse um buraquinho, um caninho, né? Com um buraquinho. Tem o funil de Buchner, que ele é de louça. Aqui tem a bomba, né? A bomba a vácuo. Tem a parte de sucção, que é onde vai puxar. E o papel de filtro. A gente coloca o papel de filtro aqui, ó, dentro do funil de Buchner. O funil de Buchner, ele tem vários. É, pontinhos aqui dentro, como se fosse uma peneirinha. A gente corta o papel de filtro, né? Quando a gente não tem, que costuma ter uns papéis, conseguir comprar papel de filtro no, no tamanho dele, né? do Redondinho assim. Se a gente não conseguir, a gente pode cortar. A gente coloca o papel de filtro aqui dentro e põe, e vai passando a mistura e liga a bomba. Ela vai puxar o ar. Então, aqui no papel de filtro vai ficar a parte sólida e aqui embaixo vai ficar a parte líquida. Funil de separação funil de decantação ou funil de bromo. Ele é utilizado quando há uma mistura formada por dois líquidos que não apresentam solubilidade entre si, quer dizer, eles não se dissolvem entre si. Para separar misturas heterogêneas líquido-líquido, vamos supor óleo e água. Para efetuar essa separação, a mistura é colocada dentro do funil. A torneira é ligeiramente aberta, permitindo o escoamento gradual da fase inferior, que é recolhida em outro frasco fechando-se a torneira no exato momento que a fase inferior acabou de escoar. Então a gente consegue fazer a separação de ambas as fases. Mas tem um pequeno detalhe aqui. Aqui tem o óleo e a água. Aqui está a torneirinha. A gente abre, então vai escoando a água aqui. Tem que ter muito cuidado para conseguir realmente separar a água do óleo. A maioria das vezes, o que a gente faz num laboratório? Para não ter que perder o serviço. A gente começa a escoar a água, o amarelinho chega aqui assim, quase pertinho, a gente fecha a torneirinha, tira esse becker, põe um novinho, abre a torneira também devagarzinho, aí costuma sair um pouquinho de água, o restinho de água com um pouquinho de óleo, aí a gente fecha a torneira, troca o becker e tira o resto do óleo. A gente gasta três beckers e perde um pouquinho, mas aí assim a gente fica mais tranquilo, porque não, não corre o risco de você deixar cair um pouquinho de óleo e ter que fazer a filtração, passar pelo funil tudo de novo. Então a gente faz assim, é o mais correto de se fazer. Dissolução fracionada. É usada para separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há misturas algumas... É... Dissolução fracionada. Ela é usada para separação de substâncias sólidas ou sólidas sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solventes, como a água. Então, após o método de dissolução, a mistura deve passar por outro processo de separação, como a filtração ou destilação. Então, essa a gente sempre utiliza mais de um processo de separação de mistura. Então, vou dar um exemplo. Separar areia e sal. Esse método de separação de misturas ele é muito utilizado em práticas laboratoriais, Cuja principal característica é a diferença de solubilidade dos diversos materiais em um determinado solvente. Então, de uma forma geral, a dissolução fracionada é utilizada em uma mistura formada por sólidos ou por um sólido e um líquido, em que um de seus componentes, ou o sólido ou o líquido, é insolúvel em determinado solvente. Então, por exemplo, a mistura formada por areia e cloreto de sódio, que é o sal. Eu dei esse exemplo acima. Porém, adicionando água, que vai ser o solvente, por que a gente vai adicionar água? Porque a gente sabe que o cloreto de sódio, o sal, ele é o que? Solúvel em água, mas não a areia. A areia não é solúvel em água. Então, como apenas o cloreto de sódio dissolve-se em água, a gente diz que ocorreu o que? Uma dissolução fracionada. E vale ressaltar que a dissolução fracionada não é um método de separação de misturas conclusivo, ou seja ela não pode ser a única alternativa para a separação dos componentes de uma mistura, pois requer, obrigatoriamente, mais de um método para complementar a separação. Então, dessa forma, a dissolução fracionada é escolhida, por exemplo, para iniciar o processo de separação de uma mistura. E alguns métodos mais comuns e complementares da dissolução fracionada são, né? então a gente utiliza a dissolução fracionada e alguns outros métodos, como filtração simples, filtração a vácuo, peneiração, a decantação com funil de bromo, destilação simples, destilação fracionada ou outra. Então, aqui você pode ver que tem o areia e sal. A gente vai adicionar o que? Água. A areia vai ficar no fundo, e a água né, com sal vai ficar por cima, porque ela vai, o sal vai se dissolver na água. Vai fazer o que? Filtrar. Então, aqui ó, tá vendo? A gente vai filtrar a areia, vai ficar, ela vai ficar retida no filtro, né, no papel de filtro. E aqui embaixo vai ficar o que? Água com sal. Quer dizer, a gente fez a dissolução aqui em cima e vai ter que fazer um outros processos. Então a gente vai fazer o que? Aqui a gente fez filtração e depois a gente vai colocar a água com sal para evaporar. A água vai evaporar e vai restar no recipiente só o sal. Por isso que na dissolução fracionada a gente utiliza mais de um método de separação. Vaporização ou evaporação. A gente pode ver esses dois tipos de vaporização e, ou evaporação. A gente vai ver esses dois tipos é, vaporização ou evaporação. Você pode achar com um ou com o outro. A vaporização, também conhecida por evaporação, consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar separando-se do soluto na forma sólida. Então, a parte líquida evapora e fica só a parte sólida. O componente líquido vai ser perdido, porque ele vai evaporar e vai sumir. Então, um exemplo disso é o processo para obter o sal marinho, né? que, a gente, que retira o sal da água do mar. Então, um, um dos sais que estão misturados com a água do mar é o sal de cozinha, que na verdade é chamado de cloreto de sódio, a gente viu isso anteriormente porque ele é formado pela união entre os elementos sódio e cloro, que é o NACL. Como o sal é separado da água do mar para chegar às nossas casas, né? Então, como que a gente utiliza o sal de cozinha? A evaporação é a passagem lenta da água do estado líquido para vapor. Então, é exatamente isso que é feito para separar uma mistura formada por um líquido e um sólido. Ela é deixada em repouso ou é aquecida até que a parte líquida evapore, ou seja, Passe para o estado de vapor ou gasoso enquanto o sólido é obtido. Para obter o sol de cozinha, a água do mar é represada em tanques rasos chamados de salinas. Com o passar do tempo, o calor do sol e o vento fazem com que, lentamente, a água comece a evaporar. O sol, então, se cristaliza e é separado. Esse processo de separação de misturas é também chamado de cristalização, porque a água possui outros sais misturados com ela. Mas o sal de cozinha vai se cristalizar primeiro. E por isso, antes que os outros sais também se cristalizem, ele precisa ser o quê? Separado, para não misturar uma coisa com a outra. Então, no entanto, nesse tipo de separação de mistura, a água é o quê? Perdida, porque ela vai evaporar, então não tem como utilizar ela para outra coisa. Destilação simples. É um método comumente utilizado para separar misturas homogêneas de líquido mais sólido, mas também pode ser utilizado para separar misturas homogêneas entre dois ou mais líquidos, com temperaturas de ebulição bastante distantes, né? bem diferentes, não pode ser uma próxima da outra. No processo de destilação simples, a mistura a ser separada é aquecida. Inicialmente, a substância mais volátil irá se vaporizar, separando-se da mistura. Esse vapor formado é então resfriado para voltar a ser líquido e pode ser recolhido. Então, pode-se afirmar que a substância mais volátil é a que se destila primeiro. Um exemplo, a água com sal submetida à temperatura de ebulição, que evapora sobrando o que? Apenas água. E é importante destacar que o processo de separação deve ser totalmente acompanhado para identificar um momento certo de parar o aquecimento ou para resolver algum problema que pode ocorrer durante o processo. Então, esse processo a gente tem que ficar de olho. Então, o que acontece? Aqui tem uma chama... Aí ela vai aquecer esse líquido, que aqui é a solução né, de água com sal. Aí aqui tem um bastão de vidro, um bastão de vidro aqui, ó. Um balão, desculpa, balão. Aí ele tem o que, Um termômetro com uma rolha para não escapar o gás. Aqui tem um condensador. Essa mangueirinha aqui vai sair água quente, porque vai aquecer, né? E essa mangueirinha aqui vai estar tá ligada a uma torneira, onde vai entrar água fria, para ela resfriar, porque... Como vai aquecer, ela, se essa água não resfriar o condensador, ele quebra, ele vai trincar. Então, o que acontece? Aqui vai saindo vapor quente, a água vai resfriando, faz com que o vapor se torne líquido. Então, ele vai sair aqui. Ó. Então, aqui a gente vai ficar vai ficar o sal e aqui vai sair o quê? Uma água, a água destilada. E se a gente beber, o que acontece? Dá dor de barriga. Só isso, porque ela não contém sais minerais. Destilação fracionada. É um método comum utilizado para separar misturas homogêneas de líquido mais líquido, como água e álcool etílico, ou até mesmo líquido e gás, como é o caso do petróleo, que tem misturas de vários líquidos e gases. Então, através das temperaturas de ebulição, Então, a gente utiliza na destilação fracionada as temperaturas de ebulição também. Então, para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenha o líquido que tem o maior ponto de ebulição. Mesmo que eles sejam relativamente próximos, nesse caso será necessária a utilização de uma coluna de destilação fracionada grande e com várias saídas, como são as colunas, né, as torres de destilação do petróleo. Então, um exemplo, como separar a água de acetona? Então, o que acontece? Na destilação fracionada tem o quê? Uma manta elétrica. No, no processo de destilação, sempre a gente viu que com uma chama a gente consegue. Aqui a gente usa uma manta, porque tem que é, aquecer constantemente. Então vai ter uma mistura né, de líquido, né? De dois líquidos. Aqui tem um balão de destilação. Aqui tem a coluna de fracionamento. No, na destilação do petróleo são usados torres, né, porque é muita quantidade. Aqui é para a gente fazer em laboratório. Tem a coluna, aqui também tem um termômetro, né? E aqui é fechadinho com olhos para não escapar. Aqui está o condensador, aí aqui está a saída, né? Onde vai sair o líquido, porque vai vir o vapor, aí vai ter o quê? O mangueira de resfriamento tem a torneira, tá vendo aonde que tá ligada, ó? A torneira, que aí entra a água fria, e nessa aqui, ó, vai sair o que? A água quente, a mangueira de látex não correr o risco, aí tem um back com o primeiro líquido recolhido, né, que a gente não sabe, então tem que recolher. Então, o primeiro que entra em ebulição vai saindo, logo em seguida vem o segundo, se for mais de um, vem o terceiro, ou mais de dois, tem o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Então é entrada de água fria e a saída de água, né, do resfriamento. Liquefação fracionada. Ela é realizada através de equipamento específico. É um método... De... A liquefação fracionada é realizada através de equipamentos específicos e é um método de separação de misturas utilizado exclusivamente para misturas homogêneas. Liquefação fracionada. A liquefação fracionada é realizada através de equipamentos específicos. É um método de separação de misturas utilizado exclusivamente para misturas homogêneas que apresentem todos os seus... Liquefação fracionada. A liquefação fracionada é realizada através de equipamento específico e é um método de separação de misturas utilizado exclusivamente para misturas homogêneas que apresentem todos os seus componentes no estado gasoso. A mistura vai ser resfriada até que os gases tornem-se líquidos. E após isso vai passar pela destilação fracionada e são separados conforme seus pontos de ebulição. Então, exemplo, separação dos componentes do ar atmosférico. Eles vão fazer com que os componentes se tornem líquidos para passar pela destilação fracionada. Onde a gente vai ter a presença de diversos gases, mas durante a realização do método, apenas oxigênio, nitrogênio e argônio vão ser obtidos. Os componentes N2, que é o gás nitrogênio, o O2, que é o gás oxigênio e o argônio, que é o gás argônio, eles vão ser separados do ar por meio de liquefação fracionada e eles apresentam importantes utilizações, como o nitrogênio líquido vai ser utilizado, por exemplo, na produção de amônia, né, fertilizantes ou ácido nítrico, o oxigênio vai ser utilizado em aparelhos de respiração artificial ou na produção do aço e o argônio vai ser utilizado no preenchimento de lâmpadas de filamento. Então aqui está um, um exemplo de uma liquefação pressionada. Tá vendo? Ó? Placas perfuradas permitem a ascensão de gases e a queda de líquidos. Então, os gases vão passando e os líquidos vão descendo. Tá vendo? Ó? O oxigênio líquido vai ficar retido. O gás argônio e o gás nitrogênio. Tá vendo? Aqui tem a temperatura de ebulição. Então, aqui, ó, o oxigênio, a temperatura é menos 183 e vai e assim, o argônio, menos 186, nitrogênio, menos 196. Então, vai se eles vão se tornar líquidos para passar pela destilação fracionada. Separação magnética. É também conhecida como imantação. É um método de separação de misturas heterogêneas sólidas, onde uma das substâncias apresentam propriedades magnéticas, tais como cobalto, ferro e níquel, o que torna possível a utilização do método. Com isso, o metal misturado com outro substância será retirado mediante o uso de ímã. Então, por exemplo, bota tá na foto, separar limalha de ferro, que é o metal, de enxofre em pó. Ou, aqui, no caso aqui, seria separar o ferro de areia. O que, que faz? A areia está misturada com o ferro. Então, aqui, ó, areia, aqui é o ímã, e essa parte aqui é limalha, é o quê? É o ferro que está sendo... É, está né, sendo puxado pelo ímã. Então, isso aqui é uma separação magnética. Ventilação. A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. Vou dar um exemplo. Soprar sobre uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de preparar, preparar. Ventilação. A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. Um exemplo. Soprar sobre uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de prepará-lo. Quer dizer, a gente não vê aqueles marujos, a gente fala marujo no arroz, que é aquela casquinha amarela que vem em volta do arroz. Então, o que eles fazem com o arroz? Eles vão batendo e depois vai, a ventilação vai separando aquela casquinha que é mais levinha e vai deixando o quê? Só o arroz ali. No processo de ventilação, a mistura é submetida a uma corrente de ar. Né? Pode ser o ar normal ou a gente é soprando. Então assim um componente menos denso da mistura é levado pelo vento ou pelo sopro. É um método de separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A principal utilização dada a ventilação é na separação de grãos da sua casca ou de outras impurezas. Por isso que eu dei o exemplo do arroz. É o um método utilizado nas indústrias de grãos para promover o beneficiamento dos seus produtos e por muito tempo foi feito manualmente, através de peneiras em que os grãos eram colocados. Agora eles estão mais é, modernizados, né? então deve utilizar máquinas. Então um o utensílio para manuseio né? para... era manuseado por alguém, né? igual Gota tá no exemplo ali, ali de café, mas se fosse no exemplo do arroz, colocaria na peneira e a pessoa ia soprando o seu conteúdo. E ia mexendo para frente, para trás, para cima e para baixo. Então todos esses movimentos faziam com que a corrente de ar levasse as impurezas e separasse o conteúdo desejado. Então depois foram criadas as máquinas de ventilador e outros métodos para separar, né, para ser utilizados para a separação. Então além da densidade há outros aspectos importantes como as dimensões que devem ser observadas para que os grãos apresentem os padrões comerciais exigidos. Porque dependendo se o, o grão tiver fora do padrão, eles não conseguem a comercialização. A levigação é a separação entre substâncias sólidas. É o processo utilizado pelos garimpeiros e que é possível graças à densidade diferente das substâncias. Um exemplo, o ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia. Então eles conseguem separar o ouro da areia. O objetivo é manter a substância mais densa no fundo de um recipiente ao mesmo tempo que a substância menos densa é levada pela água. Então, você pode ver como funciona ali na, na figura. O ouro, cuja densidade é maior, é extraído do meio da areia e de outras partículas que eu acompanho. O material que não for de interesse é separado e eliminado. E eles vão aproveitar o quê? Só o ouro. A churragem é o mesmo processo, mas usa mercúrio em vez de água. Só que esse método que é utilizado, né, que utiliza o mercúrio, é altamente prejudicial ao meio ambiente. Por quê? Porque o mercúrio é líquido e é um elemento químico tóxico. Então, eles pedem para não utilizar o mercúrio. Peneiração ou tamização? É usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam por sua malha, sendo separados dos maiores. A mais grossa fica retida na peneira, à medida que as mais finas passam pelos furinhos do utensílio. É muito usada em construções para separar a areia do cascalho e na cozinha, quando a gente separa o que impureza na farinha de trigo, por exemplo. Então, em laboratório ou indústria, são utilizadas tamizes. É um conjunto de peneiros com diferentes malhas para separar diversos tamanhos de granulações. A peneira é utilizada para separar substâncias sólidas de outras substâncias sólidas, quer dizer, sólido, sólido. Então, um exemplo de separação de substância sólida é a peneiração da areia pelos pedreiros, como eu falei, com o intuito de que? De separar a areia grossa da fina. Então, a areia fina vai ser usada no, no acabamento de uma construção, né? e a areia, a parte grossa, vai ser descartada ou pode ser utilizada por outra coisa. Ou também quando a gente faz o que? Peneira o açúcar para separar aqueles grãos maiores, né? Quando a gente vai fazer bolo, a gente prefere usar o que? Açúcar mais fina. Aí o que a gente faz peneira, né? Peneira a açúcar, utiliza a parte mais fina e utiliza a parte mais grossa para fazer uma outra coisa. Flotação é a separação de substâncias sólidas de substâncias líquidas. É o que Flotação é a separação de substâncias sólidas de substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substância nas águas que propiciam a formação de bolhas. Então a flotação é um método de separação de misturas heterogêneas, sólidas e líquidas. Para tanto, são inseridas bolhas de ar no líquido, nas quais um dos elementos se adere. Flotação é a separação de substâncias sólidas de substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias na água que propiciam a formação de bolhas. A flotação é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas e líquidas. E, para tanto, são inseridas bolhas de ar no líquido, nas quais um dos elementos se adere e acaba se separando do outro elemento no qual estava misturado. O fato de um elemento aderir às bolhas acontece em função de uma interação hidrofóbica. Hidro vem de água, enquanto fobia, fóbica vem de fobia, né? o mesmo que medo. Então o que? Medo de água. Isso quer dizer que o elemento não interage com a água, por isso ele vai se afastar dela. O afastamento, por sua vez, causa uma tensão na superfície do líquido, o que se manifesta como uma espuma, resultado do processo de separação. Um exemplo disso é, no, é usado no tratamento de água, essa água que a gente bebe. Então, esse tipo de flotação recebe o nome de flotação por ar disperso. E no caso da flotação por ar dissolvido, não são utilizados elementos químicos para provocar a reação das bolhas. Nesse caso, há um processo de pressurização e despressurização do ar no líquido. E qual que é a diferença entre flotação e floculação, né? flotação versus floculação, ela, ela também utilizado é utilizada no tratamento de água, a floculação, que é o método de separação de misturas, e nesse processo uma substância coagulante é adicionada à água, mas em vez de formar bolhas, são formados o quê? flocos que se dirigem à superfície, e nesses flocos estão os elementos que podem ser separados, então, a, flo a flotação é feita para o ar, a gente coloca, adiciona ar, né? então saem bolhas d'água. E a floculação sai que? Flocos. Então, essa é a diferença entre flotação e floculação. Catação é um método manual de separação, quando a gente separa sujeira de grãos, né? no caso, quando a gente está catando feijão. E é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas. Esse processo que separa substâncias sólidas de outras substâncias também sólidas, que é o sólido sólido, é feito de forma manual. Então, para tanto, utiliza-se apenas a mão ou recorremos ao auxílio de um outro instrumento. Pode ser uma colher ou uma pinça, né? mas a maioria das vezes a gente cata mesmo com a mão. A separação do lixo é um exemplo de catação. Ele é utilizado pelos catadores de material reciclado, que andam pelas ruas ou trabalham diretamente nos lixões, separando resíduos sólidos para serem posteriormente reciclados. E em casa, né, como eu disse, a gente também utiliza esse tipo de processo, não só separando o lixo reciclado, né, né, algumas cidades têm é, coleta seletiva né, separa, de separação de lixo, mas quando a gente prepara o alimento, como eu falei, quando a gente cata o feijão para poder cozinhar ele. Então é um exemplo é, de coisas que a gente utiliza diariamente para preparar o nosso alimento. Então, a maioria das pessoas gostam de quê? De feijão. Então, a gente cata o feijão, lógico, porque vem com pedra, vem algumas impurezas, né? Ninguém quer comer o feijão e mordendo uma pedra. Então, o, a, o catar o feijão é um exemplo de processo de separação de mistura. Sifonação é a transferência do líquido por meio de um sifão ou uma mangueira plástica. Iniciando-se o fluxo por sucção. O processo de separação de mistura envolvendo sedimentação, decantação e sanfonação. O que acontece? Após realizar o processo de decantação, se não for possível entornar o líquido obtido no decantamento, a gente pode, a gente pode retirar ele com o auxílio de um sifão. O sifão é um cano com um formato especial. Ele é normalmente feito de plástico ou vidro e é empregado para escoar a água de um recipiente para o outro. Então aqui está mostrando, ó, líquido mais sólido. Então se a gente não conseguir retirar, né, separar o sólido do líquido por decantação, a gente usa o sifão. A gente consegue separar o líquido e aqui vai restar só o sólido. E aqui é a mesma coisa, líquido A e líquido B. A gente consegue retirar um líquido e o outro vai ficar aqui. Então a gente usa a sifonação. A adsorção são usadas substâncias que retém em sua superfície determinadas substâncias gasosas. Por exemplo, as máscaras com gases venenosos possuem carvão ativo que adsorve os gases poluentes. Então, a gente pode ver aqui na gravura o fenômeno, né? É esse fenômeno é conhecido desde o século 18, quando se observou que certa espécie de carvão ela retinha em seus poros grande quantidade de vapor de água, o qual era liberado quando submetido ao aquecimento. Então, tá vendo aqui, ó, essas bolinhas pretas, é o, a bolinha preta é o carvão, as bolinhas roxas são uma molécula A e as, as verdes são uma molécula B. Então, tá vendo, elas estão dispersas. Quando se coloca o carvão, ele faz o quê? Ele vem retendo essas moléculas, né, essas, a gente, como que eu vou falar? essas espécies, né, que a gente não sabe o que, que tem ali. então ele consegue absorver uma certa quantidade. A dissorção. são usadas substâncias que retêm sua super é. a dissorção são usadas substâncias que retêm sua superfície determinadas substâncias gasosas. Por exemplo, as máscaras contra gra... a dissorção, são usadas substâncias que retém em sua superfície determinadas substâncias gasosas. Um exemplo, as máscaras contra gases venenosos, elas possuem carvão ativo que a os gases poluentes. Então, pela gravura que a gente vê o quê? que? Que as bolinhas pretas é o carvão, a molécula A é essas rosas e a verde é a molécula B. Então, esses gases estão dispersos. Quando a gente acrescenta o carvão, o que, que ele faz? Ele consegue reter esses gases, né? Essas moléculas nele. Então, para entender a dissorção na química, primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra absorver. Então, a gente vê que quando a gente pega uma esponja na cozinha e coloca ela na água, o que ela faz? Ela absorve a água. Né? Ou depois a gente aperta ela e o que acontece? A água sai facilmente. A dissolver está relacionada, está relacionada à adesão, ou seja, à fixação de moléculas de um fluido em uma superfície sólida. Então as moléculas das substâncias sólidas e líquidas encontram-se mais próximas umas das outras e, consequentemente, há uma elevada densidade. Por isso, as substâncias nesses estados apresentam uma grande capacidade de interação entre si. Ao contrário dos gases que, apesar de interagirem, isso acontece com uma frequência menor devido à distância que existe entre as moléculas. Como exemplo de absorção, a gente pode citar o quê? O uso de carvão para eliminar o odor da geladeira, né? que é gerado por produção de substâncias, é, esse cheiro, mau cheiro é gerado o quê? Por, pela produção de substâncias gasosas voláteis, né? que pode vir da decomposição de algum alimento dentro da geladeira. Então essas substâncias, elas que? Elas adsorvem nos poros da superfície do carvão, quer dizer, elas grudam ali e eliminam o que? O odor da geladeira. Um outro exemplo também comum no nosso dia a dia é o uso de carvão ativado, que para eliminar as impurezas no tratamento de água. Ou a sílica gel, que é um composto sintético utilizado para reter a umidade nos ambientes. E a adsorção ela é dividida em duas, a adsorção física e a adsorção química. A dissorção física, ela acontece por meio de forças físicas e é denominada fisissorção. Nesse caso, as moléculas ou átomos se aderem à superfície do adsorvente de uma forma geral por meio das forças de Van der Waals. Ligações intermoleculares de longo espectro, mas que são muito fracas, incapazes de formar ligações químicas. A dissorção física ela é um processo reversível e, apesar de uma molécula fisicamente dissorvida reter sua identidade, pode ser deformada pela presença dos campos de força da superfície. A dissorção química também pode ser chamada de quimissorção e é específica, empregada na separação de misturas, Nesse caso, as moléculas ou átomos aderem à superfície do adsorvente por meio de ligações químicas que normalmente são covalentes. O tipo da ligação depende das substâncias que participam do sistema. Então, tendo, elas tendem a acomodar-se em locais que propiciem o maior número possível de coordenação com o substrato. E o processo é exotérmico e irreversível, uma vez que há formação de ligações químicas. Bom, esses são os tipos de processo de separação de misturas. Espero que vocês tenham entendido, tenham ótimos estudos e até o próximo vídeo.